Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimaslow HD, rapaziada. Tamo junto, é nós então bora lá continuar assistindo o vídeo. Alá, de Laranja Lima, é que isso é batalha, não preciso travar língua, mas olha a sua camisa em cima do beat. Hoje eu trago um cante para deixar três de xigues tristes. Oh! casa com três pratos de trigo, você fala muito assim, mas nada diz nada, por isso que pra elas não ligo, você não tá entendendo, por isso que o guri veio do gueto é trocadilho que cê quer, chutou tua bunda, com o peito do pé do pedro, que era preto. Não, não, aqui, você não deixava, eu me engasguei com o trigo, e você com as palavras, e cê não entendeu, porque você é nóia, foi correndo no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 Sair correndo, tem cara de um branco que tá dando um raio. Você falou que hoje chove sangue, minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta, ela mata você e ainda mata sua gangue. Só que infelizmente eu avanço, criança, o seu nível ainda é médio. para eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que ass assassinar o porteiro do seu prédio. Chora oh! oh, oh, oh! rapaziada que tá assistindo, mas ainda do respeito. Não reclama, vocês estão na live. Se vocês achassem que o bagulho não tava bom, vocês saia de casa e colava pra passar uma vibe. O bagulho é mais ou menos assim, esse bagulho que vocês estão fazendo é papo de arrombado. Não gostou? Vem aqui e faz melhor. Não critica quem fala na net e não faz aqui, nós chama de prato. Já, tá aqui. Já acabou, Só papo ver É Sem ter valor, amigo, vem que te você rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar? Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra alguém e é, vem ver ele apanhando ao vivo Vem ver ele apanhando ao vivo, seus arrombados Mas vocês nunca vão ver eu apanhando um putado Ele rima mais que Eu pago o tratamento da sua cara então só pelo menos você paga meu mano aqui Porque você sabe, e eu sem vida faço fim Você sabe eu ritmo no momento E para você eu vou pagar é só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu vou tranquilo, eu prefiro assim ser bem cordão Melhor do que você, que é um vacilão Não arruma nada, eu não me peso pesado, é pesadão ah, E esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão. Para de caô. Você... Ah, caralho. Você nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo. Que é da periferia. Que ele é um big, Mike, que seu é um big pra te faria Mas o poder, rapaz, Façam assim. Você começou o um round correndo de mim. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. ative o sininho pra receber todos os vídeos e...